A você, amigo, ligado no blog, a vozicoeiro.blog, esvote.com.br, também, tá no Borussia no, no Brasil. Estamos aí na área para mais um pré-jogo, porque tem a volta da Bundesliga, <risos> beleza. Quanto tempo estávamos esperando por isso? Praticamente quase um mês aí, desde o, o último jogo do primeiro turno, e agora a Bundesliga está de volta. E o Borussia Dortmund vai até a cidade de Augsburg, na região da Baviera, para enfrentar a equipe do Augsburg, os próprios donos da casa. O Dortmund que, nesse início de rodada, com a vitória do Schalke, nessa sexta-feira, por 2 a 0 para cima do Borussia Mönchengladbach, caiu para a quarta, quarta posição, ou quinta posição, né? porque estavam com a mesma pontuação, 30 pontos, né? Se o Dortmund vencer o Auschwitz, ele diminui a diferença em relação ao Garibá, que está lá em cima, e também, até possível, em diminuição aí em relação ao, ao, ao Leipzig, né? que, que é o atual líder da Bundesliga. Uma semana muito tumultuada por conta de muitas coisas que aconteceram, principalmente pela história de que, o, que, que pode acontecer em relação... Ao, ao Alcácer, ele que parece que ele ficou meio pela vida, não tem treinado muito bem, não tem ah, se esforçado muito nos treinamentos, tem sido um, grande, um, um fator também ah, muito com... não sei se com com tudo isso, mas que coloca numa sob dúvida muito grande em relação ah, à permanência do jogador. O Valencia que ele quer voltar para casa, ou seja, ele quer voltar para o comodismo, porque não sabe ouvir a cobrança da maneira como deveria para o jogador de alto nível. Se ele quer se mostrar um jogador que pudesse dar a volta por cima, ele deveria ter sido grato para o Dortmund em relação a ele ter jogado o que ele precisava e principalmente aquilo que ele construiu fazer como atireiro do Campeonato Alemão na temporada passada, na maneira como ele fez, e dos gols importantes que ele fez. Se não fosse por isso, talvez ele estaria no mesmo ostracismo que ele estava dentro do Barcelona. Agora, se ele não está se dedicando, se ele não está treinando da maneira como deveria, se ele não está fazendo aquilo que se espera dele, é culpa principalmente dele também. não é do Lúcio Fábio somente. O próprio jogador tem culpa. Ele, sabendo que tem as críticas em volta dele, ele tem que se provar para mostrar que é bom jogador. Senão, qual jogador de alto nível vai viver disso? Hoje, parece que os jogadores de hoje em dia eles vivem num comodismo muito grande. Parece que é uma coisa que você pega e fala assim, cara, por que está acontecendo isso? Por que o jogador não, não, não se adequada, a questão da camisa, o peso, aquela coisa de você fazer aquela coisa histórica? E isso parece que não tem mais isso. Muito por conta dessa, desse tipo de situação que, que acontece muito. Uh, e está acontecendo de novo nessa atual temporada de maneira uh, realmente polêmica. É um jogo que pode ter a estreia, a estreia do Haaland, jogador que foi contratado agora nesse, no início da janela de janeiro, uh, vindo aí do Red Bull Salzburg, ele que se atrasa, uh, teve um, uma pequena lesão quando chegou ao Borussia Dortmund no dia 2 de janeiro, depois... Ah, teve que passar por uns seis dias, sete dias ali, entre a Alemanha e Marbella, para tratar o joelho, conseguiu recuperar, que não era uma lesão tão grave assim, fez a parte de corrida e tudo mais, e aí ah, jogou 45 minutos do amistoso contra o Mais, quando o Dortmund perdeu por 2x0, já que no outro amistoso, no mesmo sábado passado, o Dortmund, com outro time, com o Royce, que estava lá, o guerreiro e tal, uh, ele o Dottom venceu o Firewall por 4 a 1. Então, tem esse monte de detalhes, de situações, de, de todas aquelas maneiras que a gente mais ou menos já sabe do que pode acontecer dentro do elenco, ainda mais a situação desse Dottom de hoje. né Então, vamos aqui pelas informações tradicionais para vocês, que vocês estão ligados conosco nessa rodada de Bundesliga. Esse retorno da Bundesliga para você ligar todo o Brasil nessa décima nona nessa décima rodada, perdão, dessa Bundesliga. Uh, são 17 jogos entre as duas equipes da história da Bundesliga. São duas vitórias, entre os dois, hein? são duas vitórias do Albuquerque, cinco, vitó cinco empates e dez vitórias do Borussia Dortmund. A arbitragem vai ser do Manuel Grafi da cidade de Berlim com o Grito Cripe como seu assistente, ao lado do Marco Sinning o assistente 2. O quarto árbitro será o Martin Perteson, e o árbitro de vídeo, o VAR, é o Frank willemburg O Waldburg deve vir a com o Kubek, e Schoensteiner com Lewell, Jevai, Max, Kedira, Bayer, Richtner, eh, o Jensen Vargas Nieheiner, isso aí tem sido muito olhado aí para a seleção da, da Alemanha. O Bagonegaservas tem o Luke, o irmão do Mario Gotz o Ockford, o, Peter, o Pedersen, o Suki, o Orankai, o Gruguesco o Han, o Loven, o Moravec, o Pazé o Theo, o Cordova e o Schieber. Sim, aquele que jogou no Borussia Dortmund em 2013, lá na, lá na época da Liga dos Campeões da Europa. É, vocês lembram? Ele marcou um daqueles gols, o jogo contra o Málaga, aquele jogo épico da classificação em que o o Dortmund acabou se classificando ali na Bacia das Almas com o gol do Felipe Santana, né? O brasileiro. E, e o Schieber fez parte daquele time, né? Depois foi pro para o Hertha Berlim, né, onde teve uma passagem até certo ponto boa, e aí rodou aí mais um pouco, até agora chegando aí ao Augsburg, como reforço para essa segunda parte de temporada. O, estou fora o Asta, com problema no joelho, o Sheikon, que não foi relacionado, o Pina Burson, que está voltando ainda aos treinamentos, o Panberger também é outro que está voltando aos treinamentos. O Kippen, que também que não foi relacionado. O Iago, que está com a seleção pré-olímpica, já que o Brasil, neste domingo, às 10h30 da noite, vai enfrentar a seleção peruana na estreia do pré-olímpico, que vale vaga para o futebol, para as Olimpíadas de Tóquio 2020. O Brasil ainda não se garantiu, até porque foi muito mal no Sul-Americano no Sub-20, do ano passado, janeiro do ano passado, e agora vai ter que garantir sua classificação exatamente via este pré-olímpico, em que o Brasil vai estrear contra a seleção peru, é, peruana. Vai tentar e garantir a vaga para a Olimpíada, já que a Argentina já tem a sua vaga na Olimpíada. Então, por isso, o Iago, que, foi, que era do Internacional, está com a seleção pré-olímpica. O Lienz, que não foi relacionado. O Malone, que também não foi relacionado. E o Sanich também não foi relacionado. Muito bem. Já o Borussia Dortmund deverá vir aí com o Burk, Pizzak, e Akanji. Essa linha de três. Com o sendo aí o líbero. Hakimi, Pizzel, Brent. O Pizzel que está de volta. Vai usar uma máscara. Né, na, na, na região facial, por conta daquele acidente doméstico que ele teve depois daquele 5x0 contra a equipe do Fortuna do Seldor, né, que é um jogo em Dortmund, uh, no início do mês de dezembro, que fez com que ele ficasse fora aí daquele jogo restantes de dezembro, e agora volta uh, ao time do Borussia Dortmund e volta já com, a, com, essa, com essa máscara aí, como prevenção só, mas já está recuperado e vai poder mostrar toda a sua qualidade. Ele que é o um, um, um maior índice de porcentagem de passes desta edição da Bundesliga. Né? Mais de 90% dos passes na atual temporada. Uh, o Julian Brandt, que tem sido aí o companheiro da dupla de volante. Já já eu explico por porquê. O Guerreiro, o Marco Reis, o Sancho e o Thorgen Hazard. É, Sancho e Torge Hazard, aí, que tem sido fundamentais, aí, tanto para gols quanto para as assistências nessa atual temporada. Lembrando que o Royce está a 33 gols e se tornar o maior artilheiro da história do Borussia Dortmund. Vamos ver se ele consegue nesse segundo turno da Bundesliga. A Boa Coriga Servas vai ter Hitz Palermo, ele que vai ter mais oportunidades. Nesse segundo turno, isso, o próprio Valerde falou ao Fox Sports Sur, agora, no, em dezembro do, do passado, agora, e, e o Valerde, então, ele vai uh, poder, ter, poder jogar mais vezes no segundo turno. Isso garantiu o próprio Borussia Dortmund e garantiu também o próprio São Paulo. Né? Uh, Valerde, que, aliás, essa semana completou um ano de Borussia Dortmund, agora, na, na última semana. Uh, aí vamos ter no banco ainda o Murray, o Nico Schultz, o Bun Larsen, que pode ir para o futebol inglês. Né? O... Ele tem uma, uma, uma transferência aí que, que pode ir para o Borneval. Vamos ver o que, que vai acontecer. Uh, aí depois nós vamos ter o Dahoud, o Giovanni Reina, pela primeira vez aí relacionado ao time principal do Borussia Dortmund, norte-americano, ele que vai fazer aí o revezamento entre o time profissional e também o Sub-17 e o Sub-19, já que ele está inscrito na chamada Young League, né, que junta as duas categorias para estar com um time só, uh, e aonde o Giovanni Reina é o líder de assistências da Young League, e é o vice-artilheiro da competição, o artilheiro do Borussia Dortmund na Young League, é o Mukongo, né, que está com 15 anos de idade, vai fazer 16 anos de idade, no meio deste ano de 2020, cair sim ele poderá, o Muko subir para o time de cima. Ah, estão fora o Delaney até por isso, o preenche que tem dado certo vai jogar ao lado do Witzel, ele o Delaney que está voltando ainda aos treinamentos, Vai demorar um pouquinho aí pra voltar. O Ura o que vai estar com o time sub-23. O Paco Alcácer que não foi relacionado. Como a gente explicou agora há pouco. Nível de treinamento. As lesões. E ele, ele não tem rendido muito bem. E ele saiu num carro particular. Depois do treinamento lá no Certe de Breck. Ou antes da viagem aí para Augsburg. E pelo São Paulo ele não gostou nada, nada da atitude do espanhol, que, repito mais uma vez, né, Alcácer, você tá muito preguiçoso, né? Você não, você não quer ter uh, pressão, você não quer ter cobrança, né, nesse negócio impressionante com o que acontece com você, né? Tudo bem, se quiser voltar pra, pra Espanha, você volta, vai com Deus, porque, né, como eu falei aqui no começo, você tem que ter gratidão com o clube que você te colocou de volta no cenário internacional até para a seleção da Espanha, principalmente. O Hachik, o que infelizmente teve uma lesão de ligamento, ele ia ter a oportunidade de jogar, de fazer parte desse time principal, né, do o time de cima, do Borussia Dortmund, ia fazer a mesma situação aí do do, do Reina, né, de, de, de revezar o sub-17, o sub-19 como profissional. Acabou aqui na terça-feira, teve uma lesão. No ligamento cruzado, vai ficar cerca de 4 meses fora. Pelo menos é essa aí a recuperação. Tomara que o garoto aí tenha toda a recuperação para poder voltar o mais rápido possível. O Schmelzer, que ainda está voltando aos treinamentos. O Uber hall também que está que no foi relacionado, está com o time sub-23. E o Zagadu, que acabou tendo constatado, parece que no treinamento de ontem, um problema... Muscular, uh, lembrando que uh, os, se o Pitzek não for para terceiro zagueiro, o Balé pode jogar também naquela posição como terceiro zagueiro, certo? Muito bem, uh, há muita expectativa, muito comentário sobre qual é a possibilidade de nós termos Royce, Haaland e Hazard como trio, é uma possibilidade. Cabe aí ao Luciano Fábio decidir. Até porque ele tá, vo tá voltando agora ao seu ritmo de jogo. E tem aí a possibilidade, quem sabe, de estrear. Lembrando que foi exatamente contra o Alvesburg que o Alva Benhang estreou pelo Borussia Dortmund. Em 2013. E ele fez um hat-trick. Que o Valério que o Rala consiga aí é, repetir essa passeia né? Três gols seria maravilhoso. Aí do, do Hallam... Esse garoto aí que todo mundo espera, uma expectativa muito grande. Uh, esse esse norueguês aí tem realmente muita expectativa. Vamos aguardar para ver o que acontece. Próximos jogos do Osborne contra o Borussia Dortmund. Jogo 11h30 da manhã, transmissão do Fox Sports. Uh, acho que talvez o Silva, o Silva júnior leve na narrar o jogo. E terá os comentários do Rodrigo Bueno. E acho que a Nadir vai estar na arbitragem. Se não tiver ganado, ou é o Simon. Um dos dois. Depois vai pegar o União... O Ausberg vai pegar a União Berlim, dia 25. Também às 11h30 da manhã. E no dia 1 de fevereiro vai pegar a equipe do Werder Bremen. Tchau, Borussia Dortmund vai pegar o Ausberg amanhã. Pela 18ª rodada, pela 19ª rodada. No dia 24. Sexta-feira. se né? não me engano, é sexta-feira. Uh, uh, é, exatamente. Sexta-feira que vem, vai receber o Colônia, assim que vem atado E depois, já dia é primeiro de fevereiro, vai receber o Union Berlin no Signal Luna Park. E esse vai ser um jogo histórico, né? Que pela primeira vez, o Union Berlin vai jogar contra o Borussia Dortmund no Signal Iduna né? Vai ser um negócio, uh, pela Bundesliga, vai ser um negócio realmente histórico. No total de confrontos, os 18 jogos são duas vitórias do, ah, aliás, no é, exatamente no total é, 18 jogos duas vitórias cinco empates uh, e 20 gols marcados pelo pelo, pelo Augsburg o Borussia é do Atom com 11 vitórias cinco empates e 45 gols marcados no primeiro turno no dia, dia 7 de agosto o Dortmund venceu o Augsburg por 5 a 1 Lá no Signal do Napar. No Campeonato Alemão, a, o Dortmund estava até o início da rodada em quarto. O Assam está em quinto lugar, com 30 pontos, com essa vitória aí do, do Schauck. Mas se o Dortmund vencer, pode ir para segundo. Dependendo da combinação de jogos dessa rodada. Tem 30 pontos o Dortmund. Tem em 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. 41 gols marcados, 24 gols sofridos, média de gols 2,41 por jogo. São é o décimo colocado, tem 23 pontos, tem 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 28 gols marcados, 31 gols sofridos, média de 1,65 por jogo. Jogadores que mais jogaram, como titulares, o Hakimi com 17 jogos, ele que recentemente foi eleito o jogador mais jovem africano né, de 2019 é, mais do que merecido pela, pela atuação que ele fez especialmente aí no, nessa primeira parte de temporada uh, o Royce tem nove gols marcados é o artilheiro do Dortmund nessa atual Bundesliga e o Rúmeos tem cinco cartões amarelos né. o Jogadores com mais minutos é o Akanji, com 1.366 minutos. Jogador com mais jogos como titular é o Royce com 15. E o Brand reserva utilizado, com 7. Já o Augsburg, deu o, o Kupek com mais jogos, com 17 jogos. O Nishenheimer, com 8 gols marcados, é o do Augsburg. E o Rubem Vargas, com 7 cartões amarelos. Jogadores com mais, com mais minutos jogados. O Kovac com 1530 minutos. Ele também tem mais jogos como titular. E o reserva utilizado, o Sérgio Córdoba com sete jogos. Até agora. É isso então, molecada. É a volta da Banda Zica. Todo mundo estava esperando aí por esse momento. E claro, amanhã nós estaremos de volta para o primeiro pós-jogo de 2020, garotinho com esse retorno dessa Bundesliga, nesta 18 oitava rodada da temporada 2019-2020, que você está ligado com a gente, certo? Um abraço para vocês, até amanhã.